A Dragon Lore Souvenir, que é uma das skins mais raras do CSGO, só pode ser encontrada em um item, que é o pacote Souvenir da Cobblestone, que foi dropado de 2014 até 2018, enquanto o mapa Cobblestone era um dos mapas oficiais aí do pool. E aconteceu algo muito legal, alguns dias atrás, um colecionador chinês, que dizem ser bilionário, decidiu comprar quase que 100 desses pacotes aqui. Ele comprou 90 e poucos, o mais barato aqui no momento tá 3.073 reais, e gastou aproximadamente 300 mil reais. A fonte aqui no Twitter diz que ele gastou 400 mil yuan, que na cotação atual dá exatamente aí 299 quase 300 mil reais. E foi então que esse colecionador aqui abriu essas 100 caixas em live. Eu desconheço essa plataforma que ele utilizou para fazer live stream, mas acredito que deva ser algo parecido com a Twitch lá da China. Mais de 100 mil pessoas compareceram na live para assistir ele abrindo essas 100 caixas da Caboestônia que dão skins souvenir com as assinaturas aí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 Chance essa que, olha só Vou falar pra vocês, não é nem é um pouco Grande, tá? É de 0.026% Matemáticos de plantão Me digam aí, cara, perto de ser impossível, mas claro que Não é impossível, já que mais de 100 Lore Souvenir já foram dropadas Inclusive uma tá no meu inventário, como vocês sabem E as Lore Souvenirs, elas podem Custar mais de 1 milhão De reais, se ela tiver o float Factory New, então Penso eu que a ideia desse colecionador chinesa chinês era bom. Vou gastar aqui 300 mil reais. Se cair uma Dragon Lore Souvenir, né? Com a chance de 0,026%, ele estaria quase que com certeza no lucro. As cais Factor New, Minimalware ou Field Tested, estaria no lucro. No caso de vir uma Dragon Lore Souvenir com float veterano de guerra ou bem desgastado, aí ele não estaria no lucro. Mas também, claro, tem a possibilidade de não cair Dragon Lore Souvenir nenhuma e ele, ele tá 300 mil reais. E bom, esse Cabo Sun Package ele é bem sacana, porque todas, todas essas skins que vocês estão vendo aqui, dariam para ele prejuízo tirando a Dragon Lore Souvenir e a M4S Night Souvenir. Então, basicamente, se ele não tirar as duas skins mais raras, qualquer outra skin souvenir dessa caixa vai dar um grande prejuízo para ele, já que a caixa tá custando mais de 300 reais E, como era esperado, <risos> ele não tira Dragon Lore Souvenir, galera. Mas, ele tirou algumas skinzinhas legais. Então, aqui, ó, quase que sem skin souvenir. Gente, só veio skin cinza e azul. Essa aqui foi a mais cara que ele tirou que é uma Desert Eagle Hand Cannon souvenir quando eles viram da SK Game e da Virtus Pro olha só que legal Float Minimal Wear que a gente encontra aqui uma praticamente idêntica no mercado da China por 1.160 reais além da Desert Eagle ele também pegou aqui uma CZ mas não é nada demais custa próximo aí dos 300 reais e, bom meus amigos quem não arrisca não petisca mas nesse caso aqui ele arriscou e não petiscou não mano tirando essas skins o que veio foi uma outra USP souvenir Royal Blue e mais nada mas Eu já conheci esse colecionador antes Eu tô ligado a algumas skins que ele tem Li alguns boatos no Twitter aqui Ele é um bilionário chinês, que inclusive tem jato particular Os caralho Aí ele tem os maiores inventários da China, né? Aquele inventário dele a gente tem uma Cavulcan Com quatro Titans, skin que hoje custa 800 mil reais Inclusive eu tentei comprar a Vulcan desse cara Quando eu tava procurando a minha Ele tem essa skin há anos, anos, anos Ele também tem uma das únicas do mundo Five Seven, Blue Demon top 1 Com quatro Titans, holográfico, um absurdo de skin Não vale tanto quanto uma Vulca, por exemplo, por ser uma pistola, mas é uma skin muito cara. Ele tem também a Desert Eagle mais cara do CSGO, uma Blaze com 4 usb GAME, cada adesivo desse custa 40 mil dólares. Ele tem uma P90 Imove meu irmão. Nossa, que doideira, cara. Um milhão de reais aplicados aqui nessas imóveis. Claro que não vende nem perto desse valor. Aí tem mais uma skinzinha que é dele. Reparem aqui, ó, no histórico, tá emprestado com o colecionador chinês. É uma K60, o Static Track, mínimo maior com 4 Titans. Avaliam essa skin em 400 mil dólares. Então, vocês entenderam, né? Ele tem dinheiro. Além dessas aí, também. Emprestada para outro colecionador chinês que é dele, ele tem a Alp Dragon Lore Souvenir com 4 Titans, uma skin que passa de 1 um milhão de reais. Ele tem também a Nomad Chase Hearted, o melhor pattern do mundo, em Stat Track, uma faca que custa quase 100 mil dólares. Ou seja, de onde veio esses 300 mil reais para comprar esses pacotes de Coletron? Tem muito, mas muito mais. Se o boato for verdadeiro, ele é bilionário e 300 mil para um bilionário não vai fazer tanta falta. Vamos ver se ele não abre mais caixas e consegue dropar a tão sonhada Dragon lore souvenir que ele quer ter, eu torço por ele, porque seria legal ver esse fato acontecendo nos dias de hoje, uma nova Dragon Lore souvenir sendo gerada, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, não esquece de deixar um like aí por essa doideira, mano. 300 mil reais deletados, não é todo dia que acontece tamo junto, falou